Bom dia, tchau. Bom dia, Randal. Totalzinho, <risos> 70? 70. Então vamos ver. Nós estamos com três projetos grandes, eu e o tchau. O primeiro deles é daqui dois final de semana fazer 100 km de terra e ir daqui de Monte Alto até o Tietê. Está em, em cima em... da ponte. Está lá. lá em Borborema. Borborema, 100 km. 100 km. Ruiz, a primeira cidade de hoje. O objetivo do pedal é conhecer o cruzamento que nós vamos fazer lá na via Washington Luiz, lá na pista dupla, Então nós vamos desviar de agulha para ver como é que vai ser esse cruzamento no dia do pedal de Borborema. Pedal Tietê. Cândido Rodrigues, vamos aos dados, 17 quilômetros de média, 16,7 quilômetros rodados, 224 metros de elevação. Praticamente nós só descemos até agora. É. A casa do Monte é bem provável de... Se acertar um pouquinho, vai dar uma febrinha nele. Olha! O trecho de Cândido Rodrigues para a Agulha foi o que mais rendeu. Veja quanta descida e quanta velocidade. O pedal é de reconhecimento do cruzamento da washington Luiz. quando chegar lá vou documentar tudo para vocês verem. Rumo ao Tietê, dia 18 de julho. Tchau. reto seria agulha, mas nós vamos desviar à esquerda, para ir lá na washington Luiz testar a nossa viagem para Borborema. Borborema, é caminho. Chegamos, Tchão. Rodovia Presidente Washington Luiz. Esse aqui é o pedágio de agulha. Nosso objetivo foi atingido com sucesso. Como vocês podem ver pela filmagem, o carro de apoio não vai ter a menor dificuldade para acompanhar os ciclistas e atravessar o Washington Luiz por baixo dela, por esse túnel aí. É exatamente nesse ponto aqui que no pedal pro Tietê do dia 18 do sete que nós vamos seguir à esquerda. O objetivo do canal é trazer vocês junto comigo para o mundo dos pedais. Estamos aqui na barreira sanitária de agulha, 36,7 quilômetros, já subimos 429 metros. Estamos com duas horas de pedal, tchau. Duas horas. As meninas trabalhando e deixando o nosso seguro aqui do Covid, ó. Já mediu a temperatura, já mediu a temperatura. Estamos em ordem, 35,6. Apesar do nosso cansaço acumulado até então, a viagem de agulha para Fernando Prestes rendeu bastante, tivemos uma média no trecho de 19 km por hora e rapidinho paramos para descansar, para ter forças para enfrentar o que vinha pela frente. Fernando Prestes. Terceira e última cidade dessa viagem. Agora é a hora do lanche. Vamos às estatísticas aqui do nosso do nosso progresso. 51 quilômetros, 17.4 de média. 2 horas 55, 3 horas, tchau. Faltam 22.9. Frequência cardíaca média um pouquinho alta, 143. Vai dar fadiga. Tem uma subida das curvas de nível. Depois tem uma subida para carambola. E depois tem uma fatídica água limpa nova. Água limpa? Hora do lanche. Água limpa está aqui, ó. Água limpa, rapadura e carbapo.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 Acabamos de subir, o top das curvas de nível, agora a subida mesmo, falta a carambola e depois da venda da água limpa, a água limpa. É, não falta mais nada, coisinha à é toa. Coisinha à estamos com mais de 700 metros de ganho de elevação e eu acho que o pedal fecha com mil, hein? Vamos ver. A da Água Limpa está ali na frente, nós estamos na venda da Água Limpa, esse bairro chama Água Limpa e aqui tem a venda, onde tem a festa da, da comunidade e tem essa venda, hoje está fechada né, Covid, quinta-feira, feriado. Vamos ao resumo da nossa pedalada. Quase 70 Tião, no meu tá dando 68 e de média, 896 metros de elevação, vai passar de mil, faltam 5 quilômetros. Pedal de reconhecimento da Washington Luiz, preparatório para o pedal Tietê 2020. Espera que nós vamos fazer essa jornada dia 18 de julho, sabadão. Fica comigo que você vai gostar. Vamos encerrar o vídeo deixando com vocês as imagens da nossa escalada da água limpa nova. Detalhe para o momento que eu derrapo, perco o equilíbrio e tenho de empurrar.